A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, porque, gente, um dos projetos aprovados na sessão de ontem faz uma homenagem ao empresário de Três Lagoas, que infelizmente nos deixou né, num acidente com uma embarcação. A ciclovia que liga o shopping ao balneário municipal de Três Lagoas, ela será denominada de ciclovia Antônio Carlos Alástico Cacau, ele morreu em um acidente né, após cair de uma embarcação no dia 12 de outubro de 2019, quando pescava no rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. O projeto, que dá nome à ciclovia de acesso ao Balneário Municipal, é de autoria do vereador Marcos Bazé e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores durante a sessão desta terça-feira. Cacau era amante da pesca e sempre estava no rio Sucuriu. Por esse motivo, segundo o autor do projeto, Marcos Bazé, foi apresentada esta homenagem. Todos conhecem o cacau que ele foi dono do Espetim Bistecão, hoje tocado por sua esposa Érica e suas, suas filhas. né? Ah, eles, eh, o Cacau ele sofreu um acidente numa embarcação e veio a falecer. E o nosso carinho e respeito por ele é imenso. É uma, uma pessoa, um ícone conhecido na cidade, uma pessoa muito ligada à pesca. E uh, o nosso sonho era de fazer algo próximo ao rio. Então, quase que tudo ali, né, a Avenida Jorge, eh, Jorge Salomão, ela já tem seu nome, não tinha como modificar aquilo, né? até Proibido hoje por lei, por nós mesmos vereadores, não deixamos mais mudar as ruas que já têm seus nomes. Mas a ciclovia de lá recebe no dia de hoje, com o apoio de todos os vereadores, um projeto que foi de minha autoria o nome do Antônio é Carlos Alástico, o Cacau recebendo aquela, aquela, aquela ciclovia com o nome dele para ficar eternizado próximo daquele que ele sempre foi apaixonado, que foi a beira do rio e sua pescaria. Fica meu carinho a Nilton do, do Açougue Real, que é irmão do Cacau, a sua esposa Érica e todas as suas duas filhas e todos os amigos que com certeza era um homem muito querido na nossa cidade e tanto que passou por unanimidade, foi uma vontade de toda a casa. Segundo o vereador Marcos Bazé, ele já conversou com o prefeito antes de colocar o projeto em votação, por isso acredita na sanção da proposta. Eu conversei já com o prefeito sobre isso antes de propor, o prefeito gosta muito do cacau e falou que vai sancionar e pretende, inclusive já vou mandar mensagem por aqui para a família, porque a família não sabia da homenagem, né? É, ele pretende entregar essa placa no dia do evento de pesca para os familiares do cacau é, lá na beira do rio e toda a associação de pesca que é apaixonada, ele é um associado né, da pesca esportiva, então acredito que todos vão se sentir homenageados com essa homenagem do prefeito Anjo Guerreiro e o sancionamento dele. A ideia, de acordo com o Bazé, é que a inauguração da placa com a homenagem ocorra no dia do torneio de pesca que acontece neste mês. No dia do torneio a gente vai convidar a família para que possa receber essa homenagem ao cacau é, com a ciclovia que vai do vai sair, é, o, o trecho dela é do, do, do shopping até o balneário. Com muita determinação e trabalho duro, Cacau abriu seu comércio, tornando-se empresário em 1991 e com muito carisma foi conquistando seu espaço na cidade, onde o seu comércio virou um ponto de encontro para diversas pessoas que nos finais de tarde reúnem-se para degustar de diversos espetinhos fabricados e assados por ele. Antônio casou-se em 1997 com Érica Graciele Pimenta e juntos foram construindo sua vida com muito esforço, onde tiveram duas filhas, a Beatriz e a Antonella.